Vamos começar a nossa conversa nesse vídeo com uma pergunta. Para você, o que é prosperidade? Bem, se nós fizéssemos uma pergunta nas ruas, com certeza teríamos muitas e muitas respostas diferentes. Por quê? Olha, provavelmente, dependendo da cultura, do momento emocional de cada pessoa, cada pessoa iria emitir o seu conceito de prosperidade. Então o que seria prosperidade? Se nós perguntássemos para uma, um espiritualista, ele ia dizer, ah, o amor de Deus, é a bênção, é o milagre, é estar em paz. É. Se perguntássemos para um materialista, mas ele diria assim, ah, eu quero ter o um carro um dos meus sonhos, a casa, filhos, viagem e ser milionário. Olá, eu sou o professor Antônio para parapsicólogo, terapeuta, ativista quântico e vamos conversar nesse vídeo sobre por que você não tem prosperidade quais são as dificuldades, de uma forma muito simples e objetiva deixa eu te contar uma história que é verdadeira quando eu era moleque, jovem, 16 anos, eu fui estudar para ser padre em São Paulo eu sou catarinense, do sul de Santa Catarina Fiquei quatro anos, na época das minhas férias escolares, eu saí de São Paulo, vinha para a rodoviária de Cristiúma, no sul do estado, onde o papai me esperava e me levava para o sítio dele, para a chácara dele. Lá ele tinha altos fornos, ele fazia carvão vegetal, que era uma atividade econômica na época, podíamos derrubar qualquer tipo de árvores. Na manhã seguinte, nós acordávamos, tomávamos um café feito pelo papai, a mamãe ficava na cidade, ele me dava um machado que ele preparava para mim, cortar leia para eu cortar a lenha, e pegava o machado do falecido meu irmão, e pegava o machado dele, e nós três caminhávamos lá para o galpão, onde ele guardava os equipamentos, na época não tinha eletricidade, né e chegávamos lá no galpão, ele pegava o meu machado, segurava com a mão esquerda dele, e com a mão direita ele pegava um rebolo, o rebolo é um cilindro, uma pedra redonda, que movimentando ele afiava o machado, então ele segurava... E rodava e afiava o machado. Afiava várias vezes o meu machado, o machado dele... E o machado do falecido meu irmão. Nas palestras que eu dou por esse país, nos cursos que eu faço... Eu pergunto para as pessoas, por que, que papai afiava o machado? E normalmente as pessoas respondem... Ah, para cortar melhor... Ah, para ganhar mais dinheiro... Sim, é verdade. Mas eu faço a pergunta para você... Nós estamos em pleno século XXI a era digital, o mundo digital, o mundo da tecnologia, o que é afiar o machado hoje? É cuidar da sua mente, é alimentar a sua mente todos os dias, afiar a sua mente todos os dias. É Como um grande cidadão falou, eu não me lembro o nome dele, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu levaria 6 horas para afiar o meu machado. Por isso que a minha empresa, a logomarca da minha empresa, é um toco de lenha com o respectivo machado. Então, vamos afiar um pouco o nosso machado para entendermos por que, que você não tem prosperidade o suficiente que você sonha. Eu tive muita prosperidade. Eu era funcionário do Banco do Brasil, fui por 25 anos, não me aposentei, mas ganhava muito dinheiro, tinha muito bens materiais, tinha uma vida prazerosa, mas de repente perdi tudo. Toda a história está em outros vídeos e no meu curso Somente Tem Poder. E aí? Fundo do poço, depressão, transtorno bipolar, câncer, sozinho, separado. Recomecei tudo com 50 anos. Você pode recomeçar sua vida de qualquer ponto errado. Hoje, com 69 anos me considero uma pessoa com prosperidade porque 69 anos um jovem por dentro né quero desencarnar com 119 uma saúde perfeita uma mente sadia um, um eu moro super bem eu moro iraí rio grande do sul tenho tudo que preciso para ter uma vida saudável uma relação fantástica e projetos para serem desenvolvidos então prosperidade podemos dizer que é o fluxo de tudo que é bom caminhando com você, aí você está em harmonia com você, com o universo, tudo flui para a materialização dos seus sonhos com alegria no seu coração, prosperidade sim, sim, também pode ser dos seus bens materiais, mas acima de tudo é aquilo que você é, então a pergunta é, professor, por que, que eu tenho dificuldade, por que, que você não consegue prosperar? Várias causas, várias, inúmeras mas eu vou enumerar algumas delas... Por exemplo, a principal na minha visão que aconteceu comigo... É quando eu não sabia quem eu era... Quando você não sabe quem é você... Os seus talentos... O seu propósito de vida... Essa ignorância de quem é você... É fator determinante da sua dificuldade de prosperar... Você não se ama... Quando você não sabe qual a sua natureza... A sua essência... Quando não sabe quem realmente é... Tudo fica complicado. É no conhecer-se que reside toda a sua capacidade de materialização e de ser o que você é. Olha, é importante saber que o conhecimento te leva ao alto poder, que é o teu verdadeiro poder para ser o que você deseja. Essa ignorância, como eu comentei, do seu conhecimento interior, af o afasta do universo, do Pai, do Criador, e você passa a não prosperar. Uma segunda causa, eu diria, não sei se você vai concordar, mas é a falta da espiritualidade. Eu falo por mim, eu não tinha espiritualidade até 50 anos, eu era religioso, mas não espiritualidade. Eu não praticava a espiritualidade. A falta da espiritualidade é o. Por quê? Porque a espiritualidade é o combustível para você caminhar na, rela, na, na realização do que você quer. Não é nada de religião, é espiritualidade. Ou seja, as suas atitudes congruentes com as leis universais. Você parceiro do universo num propósito único. Uma terceira causa, eu creio que é fundamental também que para prosperar, é, quando você está fragmentado internamente, é, incoerente com os quatro corpos, você vai ter dificuldade. Como assim, professor? Bom, nós temos vários corpos, mas eu vou falar só dos quatro principais que eu conheço bem. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Quando esses quatro corpos estiverem em desarmonia, a tua espiritualidade fica comprometida. Ou seja, não há coerência entre eles. O físico quer algo, o emocional quer outro, o mental quer outro e a espiritualidade não existe. O que você faz, o que você pensa, o que te emociona e o espiritual... Não estão em harmonia, não há congruência e aí a prosperidade não acontece. Agora o mais importante disso tudo é que a prosperidade depende somente de você. Então, onde quer que você se encontre? Onde você está nesse momento? Você pode parar. Você pode recomeçar. Você pode dizer, eu quero uma vida nova. Você pode dizer, chega, não quero mais errar... Eu quero sair dessa situação... Você pode decretar isso para você... Tudo está em você... Faça essa reflexão... Mude o que tem que mudar... Você sabe o que tem que mudar... Recomece... Porque você veio para ter uma vida em abundância... E ter tudo o que deseja por merecimento... É assim são as palavras do Pai... Concria a sua vida dos seus sonhos com a prosperidade que você deseja, você pode, você é capaz, diga para você, estou cada dia melhor. Bem, espero ter ajudado você, se eu não ajudei, me perdoe, deixe o um like aqui abaixo, deixe um comentário, ou assine meu canal no Youtube, um abraço carinhoso, Namaskar e até o próximo vídeo.